Que com a gente. Aí, estamos ao vivo. Muito boa noite, né, boa tarde, bom dia para quem for assistir em outros horários. Eu tenho uma imensa satisfação em transmitir essa live, porque, pessoal, a gente está trabalhando muito tempo para um projeto que traz muita satisfação, mas muita satisfação, que é um projeto chamado Ciência e Cultura Vamos brincar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse projeto, porque os projetos são todos construídos por pessoas. E já aproveito a oportunidade para deixar a minha homenagem a todas as pessoas que participaram, direta ou indiretamente, dessa, dessa construção tão bonita que vai estrear no sábado. E também vou passar a palavra para os nossos convidados da live de hoje. Se você está assistindo a gente, por favor, Curta o canal do Nós Somos, curta o canal do Osh, que é onde vai ser transmitido uh, esse conteúdo, curta o canal do Bola. Bom, enfim, aqui uma curtição geral, beleza? Pessoal, é. vou passar a palavra primeiramente para a nossa querida e amada Elaine. Elaine, quem és tu? na fila do bandejão, essa é uma pergunta clássica do Nós Somos a Ciência, fala um pouquinho sobre sua, sua trajetória de vida e contextualize a nossa audiência para a importância desse, dessa cidadã brasileira. Boa noite, Lee, Will, boa noite a todo mundo, a Jaque, quem está nos ouvindo, o pessoal do Osh, daqui de São Paulo, do Paraná, toda a galera que está aí com a gente, eu sou historiadora de formação, fiz magistério, estou fazendo mestrado oh. agora na UTFPR, -TR, estou trabalhando no programa WASH, Workshop Aficionados em Software e Hardware, já há sete anos aí com uma grande equipe, e hoje a está muito feliz de estar aqui hoje, participando do nosso ciência, inclusive para a NAC, o Rafael, por essa, por essa iniciativa tão importante, né, de trabalhar essa linguagem da comunicação científica. É, vocês têm trazido vários temas, uma diversidade. Em especial hoje, trazendo essa temática né, da ciência e da cultura, que a gente pega um outro público, né? A gente fala que é um público inter, intergeracional, as crianças, os jovens, adolescentes. Né, Imagina, Helene, a gente que agradece a sua participação. É, a Helene, que é uma grande líder do projeto, e ela organiza é, bravamente as pessoas, mas assim, é claro que é, a gente precisa de arte também nesse momento tão difícil da nossa sociedade. né? E eu pergunto para a Companhia Bola de Meia, para o Celso, minha querida Jaque, quem são vocês na fila do teatro? A gente quer saber do Bola, <risos> conta um pouco da história do Bola pelo Brasil. Boa noite, gente boa noite boa noite então nós somos dois assim utópicos né nós a gente diz para as pessoas que nós queremos algo muito simples nesse mundo mudar o mundo a gente só quer isso né a gente só quer transformar no mundo melhor encontramos no teatro na música nessa organização aqui é social e cultural, de natureza cultural, que é a bola de meia, um caminho para fazer isso, foi uma ideia, né? Vamos reinventar a forma de viver, a forma de trabalhar, então aproveito e pedir licença aqui aos queridos e amados Victor Mamana e Elaine Tosi, que já nos conhecemos há alguns anos no Ministério da Cultura, e, e a você, o Will, Rafael, Procópio, toda a equipe, do Nós Somos Ciência, que a gente curte muito, e toda a equipe do programa Wash. É um grande prazer, é uma alegria imensa fazer parte dessa equipe de gente que também quer mudar o mundo, né? Diga pois aí, é, a, a mudança do mundo, Celso, ela pode vir de várias formas, e vocês sempre encantam o um mundo com a música. Fala um pouco mais sobre isso. Então, Lola de meia tem essa, essa meio missão, assim, né? Quer dizer, a gente... É leva uma, uma, uma coisa boa para o mundo através da música, através do teatro, né? através da cultura popular, então, através das cantigas de roda, que são, são bem legais. Né? Então, a gente tem esse, esse propósito. E aí, a gente está unindo agora com essa questão da ciência também, né? que a gente está nessa era agora de, é, de computadores e de, de lives, e de, de, de, de se adaptar a essa forma de, de comunicação, né? Então, a gente está também se reinventando nesse, nesse processo todo, mas sempre com essa nossa, nesse, esse lastro cultural que a gente tem, que é a nossa cultura brasileira, que é a nossa cultura de, de, de é, folclore, né? de cultura popular, né? que, é, que, é, que é bem legal para nós. Né? Elaine, você há tanto tempo trabalha com diversos temas é, e você conhece como ninguém a, a realidade da, das, das populações, é, a realidade de locais longínquos do nosso Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória de vida, que é muito importante e que traz tanto para o projeto Wash. Então, né, Will, eu comecei cedo, né, na lida e trabalhando e já adolescente, né, como muitos jovens começam a trabalhar hoje e eu fui para o caminho das políticas públicas, né, então desde os anos 90 eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com programas, projetos e ações que envolvem essas temáticas, né, cultura, saúde, educação, comunicação, é, inclusão social, e construindo com esse Brasil, né, para que a gente tenha esse estado de direito de políticas públicas que funcionam, né e nos últimos sete anos eu tive essa alegria de vir trabalhar é, com essa temática de ciência, né, e com a popularização da ciência, é, essa iniciativa que veio, né, isso é uma política pública, né, tem uma estratégia nacional de ciência e tecnologia, e, e teve um cientista aí muito preocupado em levar a sério essa política, né, idealiza esse, esse programa, que é o WASH e a gente está nessa rede, construindo a várias mãos essa proposta, nessa perspectiva mesmo de popularizar a ciência, né, que é tão, que é tão importante. Oh, é, e... senhora... Oi, pode, pode falar, pode complementar. Não, então, tava falando que, e aí um pouquinho, né, a gente traduzir essa linguagem, né, tem um tem um professor aí, o Alan Chalmers, que ele fala que a, a ciência pode ser considerada uma linguagem, né, que ela é feita por homens e mulheres, e se a ciência é considerada uma linguagem, então a gente tem que pensar na alfabetização científica, né, como é que a gente, qual que é a escrita da ciência, como é que a gente lida com isso no dia a dia, e o Oxe tem nos oportunizado isso, né, da gente tratar... É, essa, demate, essa temática com essa abordagem de uma maneira lúdica divertida e é um pouquinho assim Celso e Jaque, me diz uma coisa: qual a similaridade que vocês enxergam entre a vocês aumentar o seu pensamento horizontalmente que a ciência propõe e as artes propõem? Porque afinal de contas, ciência e cultura, vamos brincar, é uma questão de existência, de necessidade. Como vocês enxergam isso? Conta. Pode contar. <risos> Pode. Então, é, a minha formação também muito semelhante, né? Eu comecei com pedagogia. A, a Elaine foi na história, eu fui na pedagogia. Depois, minha formação passou pela psicopedagogia, pela psicanálise, que é o estudo das palavras, a arte, educação. Fui me especializando. Já a gente já faz arte há muito tempo. Eu não sei me ver sem arte, desde criança, meus vizinhos dizem, nossa, você ia mesmo trabalhar com arte, porque desde pequenininha você já fazia teatro na sua casa, na garagem, né, então é um pouco isso, a gente vai dando ouvidos à nossa vocação, né, então eu acho que isso é importante. Depois de passar por esses, né, por também, passei também por uma experiência forte de gestora de cultura e patrimônio aqui em São José dos Campos, na Fundação Cultural, por essa experiência também, e depois fiz um, um mestrado, comecei na Universidade Federal de Roraima, porque eu fiz um trabalho junto aos, é, as crianças, né, de 10 abrigos, junto à Acnur e à Unicef, que em situação de refúgio aqui no Brasil, né, são crianças venezuelanas e de duas etnias também indígenas, né, e a gente percebe que criança é criança em qualquer lugar, né, criança, o idioma universal da criança é a sua forma de ver o mundo de experimentar e a ciência tem tudo a ver com isso né criança tem um pensamento científico desde muito muito cedo ela pode estar em qualquer situação e aí a gente vê que lá nos abrigos de refugiados por exemplo o que fazia a gente feliz era ver uma criança brincar uma brincadeira tradicional e ela mesma passar por uma outra criança né mesmo que o idioma estivesse confuso, o corpo e a dança e o canto é, traduzia tudo isso, né? inclusive os seus, as suas angústias. Né? Então, é, o Bola de Meia sempre olhou para esse, esse lado aí da criança instigadora, científica, que, que tudo pesquisa. A criança não desmonta carrinho porque ela tem um espírito destruidor. ela desmonta porque ela quer saber como é que funciona isso, o que, que faz girar essa roda, né? E isso tudo, para nós, faz muito sentido. Também na construção da música, a criança nos instiga a todo momento um pensamento científico, né? Não, César? É. E é interessante, né, que na, na música a gente tem as, as, as questões físicas, né? Que, né, que, aqui com, com o violão, por exemplo, né? Aí tem a corda do violão, né? E a corda do violão, se eu pegar, dividir a metade da corda do violão, eu tenho uma oitava. Então, tem todas essas questões. Aqui tem uma relação matemática. Então, quando você começa a descobrir que existem relações matemáticas entre os sons, né? E, aí, e que a gente pode brincar com isso, porque, na verdade, a música é a brincadeira dos sons, é, é muito gostoso. E aí, mostrar isso para as crianças de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa e aprender, até aprender matemática, ou aprender também história através da música, aprender a geografia através da música, que é muito legal, né? Porque tem a ver, tudo está interligado. Então, é, nesse processo é muito interessante né o que, que a arte proporciona nessas nessas dimensões aí de aprendizado. Né? E aí tem um pensador que a gente gosta muito, que é o Johann Wiesinger, que escreveu Homo Ludens, né que partindo do princípio de que a primeira inteligência do ser humano é a sua capacidade de criar, de brincar, de rir de si mesmo, né? Então, os palhaços, a, os artistas sabem muito bem como como fazer disso, né? Uma, uma maneira mais suave de viver e, e mais consciente ao mesmo tempo, né? Do lugar aonde está. Então, eu gosto muito de citar o, o Johan Wisinger, exatamente de pensar que a nossa inteligência parte do nosso humor também, né? Tem razão, isso é ótimo. É, ó, só uma pergunta para a nossa audiência, já está todo mundo perguntando aqui. Vai ter música, Celso? Como que funciona Pode isso aí? Ter, daqui? Ah, ah, ter, Poxa, Pode vida, ir. que legal. É, é, ô, Elaine, uh, eu queria aproveitar mais um pouquinho para falar Uh, qual foi a sua melhor experiência, qual foi a descoberta, além de você ser uma pessoa de humanas, e a gente sempre diz aqui no Nós Somos a Ciência, que toda ciência é humana, né? Então, as ciências humanas, elas são extremamente importantes, as artes como ciência também são muito importantes para a sociedade. Agora, dentro do Projeto Wash, qual foi, é, assim, o um momento que te impactou mais até hoje? Olha... São vários momentos, mas o que mais impacta são as crianças, essa troca de saberes entre as crianças, os adolescentes, essa rede que se forma, o afeto, isso que a Jaque fala, né? a curiosidade, as crianças já são cientistas, né? O Papert falava isso, né, já tem já muitos anos, né, a gente se inspira nele também, né, dizendo que as crianças são os primeiros cientistas e que a gente deve estimular isso. Então, é, a alegria deles ao fazerem, ao descobrirem, e essa partilha que, que ocorre é emocionante. E você poder levar isso, né, para vários é, lugares, né, porque a gente ainda, é, essa questão da ciência, ou trabalhar também com a iniciação científica, e a gente, o nosso programa, ele tem uma peculiaridade, porque nós estamos falando de iniciação científica para o ensino médio, né, e também do ensino médio compartilhar com as crianças. E, e isso faz muita diferença na vida da criança, do, do adolescente, porque muitas pessoas vão ter a oportunidade de trabalhar com a iniciação científica só na graduação, e às vezes também não, né? E o quão é importante, o quanto antes, a gente começar esse processo, né? É, valorizar essa curiosidade natural que, que as crianças já vêm, né? E eu sei que o... falar que o Isaac Newton disse que enxergou, né? É longe, porque ele se apoiou em ombros de gigantes, né? E, e a gente também tem um ombro aqui generoso de gigante que é o Vitor Mamana que pesquisou e idealizou esse projeto e juntou uma galera para poder construir esse programa e a gente está bem feliz com os resultados né e, e queremos mais oportunizar isso né a ciência a matemática a cultura é, criar a cultura científica também, né, e trazer esse lado também da cultura é, nessa perspectiva, é, não só do entretenimento, mas também valorizar todas as culturas, culturas tradicionais, popular, erudita, mas esse papel de incentivar e estimular a cultura científica, tem que tem que ser muito valorizado e tem que estar presente em todas as ações aí seja na educação formal e não formal né tem na razão. sociedade tem razão a, a gente sempre diz no nós somos a ciência que um povo um povo sem cultura é um povo doente né e a gente passa por um momento de sem cultura científica mas sem cultura também em geral né uh, Jaque e Celso me digam uma coisa Uh, eu gostaria de repetir a mesma questão que eu fiz para a Elane e para vocês. Cite um fato marcante nessa trajetória nacional que vocês têm, uh, com relação à bola, que foi assim uma coisa que falou, poxa, tem aquele exemplo daquele menino que foi estudar não sei aonde por conta de um projeto que participou com a gente. Bom, nós temos a Claudete, é a Claudete, né? A Claudete começou com a gente com seis anos de idade, ela deve tá, estar nos assistindo, ela está nos Estados Unidos hoje, e ela foi até já presidente do Bola de Meia, uma menina com seis anos de idade, que hoje já tem seus 25, uhum. e... E assim, sempre se recorda e sempre manda palavras carinhosas para nós, como sendo a outra casa dela, né? O Bola de Meia, esse ponto de cultura, ele é uma casa para muitas crianças, já foi casa para muitas crianças que cresceram, que nos convidaram para ser padrinhos de casamento, uhum. ou para na formatura. Quer dizer, então, assim, a gente acabou tendo muitos filhos, né? Pelo Bola de Meia. Bola de meia, eu falo até que foi, é o nosso filho mais velho, né, Celso? Nossa, mais velho. Depois veio o Lucas, depois veio a Tainá, depois veio o Eric, o Lucas. <risos> Nós temos outros filhos que o, o Mundo e o Bola de Meia foi dando, né? E a, a Claudete é um grande exemplo, é um grande né? Exemplo. Mas tem vários, tem né? Tem vários. E aí as pessoas, é, é, assim, a gente até está nas redes sociais e tal, e eles sempre lembram, oi, oh, professor, você é, deu outra referência pra gente de, de vida e tal, né? E, tenho... é, e é um pouco isso, assim, é, né? a gente é, sempre tem esse retorno, né? Às vezes a gente se encontra no, no shopping, encontra em algum lugar, e sempre tem um carinho, né? um, é um carinho muito grande que eles têm pela gente. Porque também 30 anos que a gente está trabalhando com isso, a gente tem. É, hoje os filhos deles já estão é, ouvindo as nossas músicas de novo, então é muito legal. Né? Exato. E, o, nós temos uma menina, né, que ela veio de uma, que o ponto de cultura, ele acolhe crianças de qualquer classe social, né, não tem nenhuma discriminação contra a, a etnia, credo, é, né, gênero, qualquer coisa. E essa menina, ela, a mãe veio bater na nossa porta porque ela falou assim, nossa, aqui é uma instituição sem fins lucrativos, então, mas a minha filha estuda numa escola particular, mas ela sempre passa, ela queria participar do, de vocês, aí é possível, né, a gente pode pagar, e então, tal. Eu falei, não, não precisa pagar, você pode entrar e vem conhecer como que é. E essa menina, ela se transformou tanto, que a mãe disse assim, é, porque ela chegava, às vezes, com um motorista, e para as nossas crianças aqui, aquilo era, como assim, ela veio com o um carro e eu não é o pai, não é a mãe, é o um motorista. Então, era, era de uma outra classe social. Essa menina se transformou tanto em ouvir a realidade das outras, que nunca tinha tido um celular, ou que não tinha tido um computador, que elas vinham é, acionar os computadores aqui no Ponto de Cultura, essa menina já tinha o seu próprio né, computador, e chegou um dia a mãe com o olho cheio de lágrimas, Disse assim, Jaque, isso foi a melhor coisa que aconteceu para a Luísa, né, porque ela agora, o que ela ganha de mesada, assim, ela quer ajudar, a comprar alguma coisa, um lanche, um biscoito, alguma coisa para as crianças, e eu nunca vi ela pensar no outro dessa forma, né? Então foi ali que ela descobriu que existiam diferentes classes sociais e diferentes realidades de vida, né? Que morava numa comunidade de periferia e ela que morava num condomínio fechado. Então foi uma uma mudança de paradigma e de pensamento que nunca mais essa menina esqueceu e que ela leva para a vida toda, né? Então, esse, esse compartilhamento, essa generosidade de ver o mundo e, e, e mais do que isso hoje ela luta por direitos iguais né então isso é muito importante a gente fica sempre orgulhoso de ver isso a transformação do pensamento de uma criança que na observação do mundo traz para si mesmo na sua mudança de vida né isso é muito importante. É, é muito muito forte o que você tá falando e você deu vários elementos né o uh, o primeiro elemento Uh, é, é o elemento do professor, né? Do professor que é esse agente transformador, que ele está, ele está em qualquer nível social, ele está em todos os lugares, ele faz realmente uma, uma diferença muito grande na vida das pessoas. E hum. o segundo elemento é como... É, inserir pessoas diferentes nas mais diferentes situações para fazer um, um bem comum que é a arte, é a ciência e assim por diante. É, uh, Elaine, daqui a pouco eu vou pedir para o Celso dar uma palhinha. Está preparada, aí Celso? Não vai falar depois está desafinado seu violão não porque eu sei que você entende, <risos> de... entendeu? Eu sei que você entende de física que você já deu uma afinada antes. eu tenho <risos> Mas, Helene, eu gostaria que você explicasse para todo mundo é, a importância que o Wash tem como poder transformador. E também queria é, mandar um salve para o Vitor, que eu sei que é um. Assim, eu, eu sou um grande fã do Vitor, né? Que ele realmente é uma pessoa para ser observada com bastante atenção, porque ele é muito importante e, e assim. Parte do trabalho todo que a gente conhece, que você falou dos ombros gigantes, é, é, é visionário. Né? Então, essa visão realmente faz muita diferença. Fala um pouquinho dos números do OSH, né? uh, como o OSH funciona... É, como ferramenta de transformação social, porque além de a gente inserir jovens na iniciação científica, tem um trabalho aí de retaguarda desse pessoal que quer conhecer mais e que muitas vezes o Estado não enxerga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, são várias transformações, né? Mas começar pelo local de trabalho. O Wash ele nasce numa unidade de pesquisa. E hoje você conta nos dedos quais são as unidades pesquisas que estão abertas para a comunidade e para ofertar um programa que leva a linguagem de programação, que leva o audiovisual, que proporciona a iniciação científica. E essa unidade estava, está localizada numa periferia em Campinas, as pessoas não sabiam muito o que era aquilo, achava que era um centro de é, terapia intensiva, <risos> né? mas na verdade é de tecnologia da informação e, e aí ele primeiro tem essa conduta de, de gestor né? e cuidando bem do, do bem comum, abre essa unidade para a comunidade. Aí vem essas crianças né, com suas famílias, começamos com 25, com 30, com 60, chegou a 80, e a nossa capacidade de atendimento era somente 60 e a gente vai com a comunidade aliás quero mandar um abraço aí para a comunidade da Vila Olímpia foi onde a gente começou tudo isso né e, e aí a gente dialoga com a comunidade a construção do programa né a gente define com eles os critérios para poder atender toda todas as todas essas crianças né e começamos com vários voluntários, né, dando as oficinas de linguagem de programação. E aí junta o Instituto Federal também, que é outro parceiro muito importante, essa rede, e, e esse programa, ele articula no, no, no, no território os sistemas de ensino, né, a gente tem o um municipal, estadual, federal, e vão agregando atores e instituições, isso também vai criando uma outra cultura, uma outra maneira também de fazer o extensionismo, né? E quando você vê a criança que achava que aquilo era um centro de terapia cientista, e passa e fala, olha, eu vou querer ser cientista, ou essa criança também que começa com a gente enquanto é, fazendo as oficinas e que vai é, crescendo e passa a ser bolsista, e começa a dar oficina em Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e que compartilha isso com outras crianças que entrem em concurso público. Então, assim, são vários exemplos, essa sua pergunta me trouxe várias memórias, né, de como isso transforma e, e quanto é imensurável essas questões. Então, nós, nesses anos todos, a gente já realizou muitas oficinas, muitos eventos, acho que mais de 800 eventos, já participamos wow. em várias semanas nacional de ciência e tecnologia, os nossos bolsistas vão para a SBPC, vão para a FEBRAS, vão para tantas outras feiras, é... E aí também você leva essa, essa cultura também para o ensino médio, que começa a organizar, o ensino fundamental, que começa a organizar também a sua semana de iniciação científica, como, como faz os alunos lá da Panico. Tem um, um programa municipal, vira política pública municipal, como é o, o exemplo lá em Prado Ferreira, né, que o prefeito Silvio... A, eleva na proposta pro, pro, do executivo e aprova uma lei municipal que institui essa ação, né, e tantos outros institutos federais também que reconhecem essa metodologia e trata, né, junta a extensão, a pesquisa, e, e tantas educadoras e educadores também que têm que tem esse encontro com a gente, né, porque a gente trabalha no, no contraturno do estudante bolsista e no contraturno do aluno que está na escola, né, então a gente cria, cria essa rede e reconhecendo também os saberes e fazeres da, né, da, das escolas, das educadoras, então é, é, é tão grande essa rede, Will, e sem falar de um outro modelo que a gente também é, está está consolidando, né? Porque esse programa ele ele ele ele tem um apoio, né? Ele está é, vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Então, assim, o CNPq também tem políticas que atendam a, não só a iniciação científica, mas o ensino fundamental também, de repente todo mundo pensa que para ter acesso só ao CNPq, você precisa estar na graduação, numa pós-graduação, não, então essa é uma instituição já reconhecida, tem isso também, e, e outras maneiras de aporte, né, a gente tem deputados que... que usam dinheiro do recurso da LOA né da lei orçamentária anual isso é uma coisa assim também muito importante né saber que os deputados podem os deputados e as deputadas podem apoiar iniciativas como essa atendendo uma política de estado né porque todo o estado todo ano é, é aprovado as leis orçamentárias né e o Osh, ele vem disso, de, de orçamento indicado por, por deputados. Isso também é uma nova cultura de se fazer educação, de fazer ciência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, é, realmente, tem muita gente né, grande por trás, envolvida, e quando a gente vê recurso público sendo utilizado para esse tipo de finalidade, é, nos dá a certeza que a gente está fazendo a coisa certa, né? Também tem muitas coisas acontecendo com recursos públicos, mas quando você é, direciona é, exatamente para quem precisa, alcança as periferias, quando você chega naquele ponto de poder, de poder mudar a realidade de uma pessoa através da ciência, da arte, da cultura, realmente você está é, fazendo o papel efetivo do Estado. Agora, uh, eu queria dizer o seguinte... Vocês vão preparar uma música para gente, mas antes, lógico, eu vou fazer aquele merchanzinho. Pessoal, tem o canal do Osh, que a gente, no sábado, a gente vai é, inaugurar um programa nosso, é, o Bola, o Osh e o nosso Somos da Ciência, chamado Ciência e Cultura, Vamos Brincar. Esse programa, pessoal serve para criança porque ele é extremamente lúdico o bola é um são especialistas nisso não eu, eu só eu suspeito para dizer obviamente né mas um pouco que eu assisti deles eu já me encantei com a qualidade do trabalho deles e quem tiver em casa vai ter a oportunidade de receber um conteúdo de qualidade que você pode ficar tranquilo despreocupado que seu filho não vai conseguir sair da frente da televisão ou da internet ou do computador ou do celular por aquele período porque a, a, a cor, a brincadeira, a musicalidade daquilo tudo vale muito a pena. Da parte do OSH, a gente tem uma série de atividades educativas que vão acontecer, e a gente tem certeza que quem tiver em casa vai poder realizar um monte de atividades, crianças, jovens, uh, ensino médio, fundamental, enfim, dá para aproveitar bastante as oficinas que o OSH propõe. E no caso do Nós Somos, é, pegar as, as entrevistas como essas que a gente está fazendo agora, é, com especialistas de todo o Brasil, é, cientistas, na sua maior parte, é, para saber um pouco mais como a ciência altera a nossa vida. Como ela pode interferir na nossa vida. Então, se você é um pouquinho mais adulto, o seu papai a mamãe que está vendo... Está é, vendo a ciência ser cada vez mais importante nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando? Vai ter a oportunidade de descobrir como ela impacta a nossa vida. E se você está em, em, em idade de escolher a sua profissão, é, a gente está preparando também uma parte para falar das carreiras científicas, porque a gente gostaria que as pessoas seguissem mais carreiras científicas, né? Também é uma premissa do nosso projeto. Mas, eu já falei muito, e eu gostaria que o Celso e a Jaque dessem uma palinha para a gente da arte do bola. Vocês conseguem, Pode? gente? Faz esse favor, a gente... pra... Então, a gente vai fazer aqui uma cantiga que o ritmo é muito próprio aqui da região do Vale do Paraíba Paulista, da onde nós temos a sede do Bola de Meia. E aí, vou contar uma coisa interessante, que as crianças, quando a gente começou a trabalhar em escola, numa determinada escola em 98, as crianças, elas gostavam de fazer country, se vestir para fazer músicas é, de outros países, que é legal também, mas quando a gente perguntou eu perguntava para elas e aí uma música aqui da região vocês conhecem um ritmo elas não conheciam tinha uma certa assim um certo distanciamento não queria muito se colocar como esse homem piraquara essa mulher esse ser piraquara aqui do Vale do Paraíba Paulista que fala um pouquinho assim né porta portão porteira né que é esses piraquaras que são aqueles que moram à beira do Rio Paraíba do Sul e aí a gente pensou naquela frase do Mário de Andrade que é preciso assim é, para pensar global é preciso conhecer o próprio quintal então nós começamos a instig instigar né como os cientistas fazem as crianças a pesquisarem o que, que seria dessa região né e acabamos encontrando o ritmo da catira e fizemos então uma cantiga para elas no ritmo da catira que é a catira do passarinho então para vocês aí do Vale do Paraíba Paulista para Brasil todo Brasil. Olá. Nunca da vamos tô lá. tem um de barro. Pode ser do João, João de barro. Do João, João de a tem peito dourado. Vou acabar Queria ser passarinho Pra poder olhar pra baixo, ver tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho. Vem tudo pequenininho, casa, cavalo, riacho. Olha o pé. E essa é a catira do passarinho. Ai, ai, ai. É, vamos fazer assim. É, é muito legal. Ó, gente, eu sou maior fã, né? Não tem como dizer, né? Tem como não gostar, gente? Não tem como. Eu, inclusive, na, é, é, eu vou contar um pouquinho da estreia do nosso programa. É, eu falo assim: olha, eu vou convidar uma turma, assim, assim, assado. Acompanhe. Na hora que eles voltam, eu tô tão emocionado que eu falo assim: não, não tem como não gostar? Imagine você, é, que tá e tá cansado de ver as mesmas coisas às vezes muitas vezes é, todo mundo tá cansado de ver Live né eu já eu tenho certeza disso né é uma coisa que tá é, foi feita a exaustão é, todo mundo tá fazendo que é uma maneira de, de extravasar esse período de isolamento social que a gente tá precisando fazer né mas é, dentro desse contexto surgiram muitas iniciativas e é dentro desse contexto que surge o Ciência e Cultura Vamos Brincar, então você vai ter oportunidade nesse sábado, dia 15, às 19 horas, de acompanhar a estreia desse programa fantástico, feito para a família. Ele será repetido quinzenalmente, você, é, porque é difícil produzir. A gente produziu de uma maneira muito, é, é, é, muito participativa. Tem... Elaine, quantas pessoas estão trabalhando nesse projeto diretamente? Hein? Diretamente? Acredito que umas 15, 20 pessoas. Assim. Pelo menos, né? É, pelo me ajuda menos... aí, Paulo. É. é, pelo sim, menos. Mas 20, é pessoas. Pelo menos é. isso. E muita gente se descobrindo digital agora. O Bola Não. muito digital e nem sabia, entendeu? Detalhe, detalhe é, é de vários lugares, né? De vários, de vários lugares. lugares. De é. vários é. lugares, vários estados, né? Cidades. E a gente está produzindo e aprendendo ao mesmo tempo, fazendo oficina, descobrindo talento, né? Assim, o making off disso é fantástico, e os aprendizados também. São muito bacanas. É, a gente e... tem a oportunidade mesmo de, de extravasar isso que estava engasgado na gente, mas de forma que agregue, né? Que tenha conteúdo, que tenha qualidade, que tenha um super zelo pela pela coisa pública, por final de contas, a gente está trabalhando com recursos públicos, né? Então tem que ser bem, é, bem usado, justificado e bem guardado, porque é de todo mundo. É, é, Elaine, me fala uma coisa: qual foi a maior dificuldade? Eu, sei, eu quase sei a sua resposta, mas assim... Ai, ai, ai. <risos> qual foi a maior dificuldade em todo esse processo? Porque o WASH é um programa é, extremamente... É, ele era presencial, né? Ele era um programa que era um feito, ele é feito nas escolas, oficinas e tal. E qual foi a dificuldade nessa transição para o mundo virtual? E é, ele está culminando com essa questão é, desse programa que vai ser transmitido agora. O que, que você enxergou nesse processo? Bom, primeiro foi pensarmos como seria o programa daqui para frente nesse contexto de isolamento, né, então a gente ficou aí com essa inquietação, é, achávamos que a gripinha ia passar rápido, né, mas não foi tão rápido assim, e aí nós ficamos é, pensando em várias estratégias e ao mesmo tempo também não só nós né como a sociedade como um todo as crianças os educadores educandos isso foi comum né é, para todo mundo como se é, adequar a nova realidade né então e aí a gente pensou e como você falou né já já veio no contexto de muitas lives e eu sei que professoras, professores passaram a ser youtubers, os responsáveis pelas crianças passaram a ser mediadores, né, da, na tecnologia, no acompanhamento em, em casa com as crianças, é muita adaptação nesse processo, essa questão também, de um modo geral, esse desafio que é, desde a questão da banda larga, desde a da, dos dispositivos esse contexto ainda né que a gente precisa universalizar né é, o uso das tecnologias e também a apropriação então foi todo esse esse caos e a gente cada cada realidade está se reinventando para para superar esse processo né e aí, falei, bom, mas as crianças também já estão ficando estressadas, os educadores também, as famílias, os pais, as mães, os responsáveis, como é que a gente dá conta disso? E eu acho também sempre foi muito presencial, e a gente também tinha a preocupação de não sobrecarregar, né? De ficar uma coisa cansada, para as crianças, a gente, né, embora já tenha alguns, algumas realidades, alguns alunos que já estão é, multiplicando as oficinas no modo remoto, algumas educadoras com, com apoio da nossa equipe, e, e as coisas estão acontecendo, né. E aí, falando, meu como que a gente passa, é, continua com o programa, que a gente também... É, não queria parar, e, e como que a gente vai fazer? Aí veio essa ideia, vamos procurar alguns parceiros, vamos é, popularizar a ciência com, com novas ferramentas, né, e vamos, e como a gente tem essa pegada também com, com a criança, e tem um... um universo a ser explorado, né, de levar conteúdos, contribuir também com esse processo de aprendizagem, aí a gente falou vamos, e aí a gente toca as nossas oficinas com, com essa harmonia, com esse espírito de, de ludicidade, de brincadeira, então nós pensamos, vamos juntar com a cultura, a cultura científica, né, a cultura de um modo geral, e vamos trazer a cultura da infância, e porque também né a gente atende esse público intergeracional e lembrando que cada um de nós já foi criança e que tem uma criança né eu sou gente, criança ainda eu não admito então assim a gente foi superando essas barreiras e, e muitas reuniões muitos diálogos muitas ideias então assim é, vocês vão receber um produto muito lindo que está sendo preparado com tanto carinho no cotidiano, com tanto zelo, e estamos conseguindo materializar isso, né? Espero que seja o primeiro... Eu estou falando que é projeto, porque ele também vai crescer, né? Enquanto programa, né? O primeiro... É, o primeiro de muitos aí, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, é, vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, mas que é muito importante a gente esclarecer para a audiência. E... É, eu faço para o Bola, mas ele serve como, como réplica para a Elane também. É, é, Jaque e Celso, uh, como é relacionamento uh, entre meninos e meninas para as artes? né? É, como, como acontece? Tem mais meninas fazendo arte, menos meninas? Porque na ciência tem essa discussão constante. É, não só meninas e meninos, mas assim, como é, é a divisão desses atores dentro do mundo das artes que vocês representam? E depois eu pergunto isso para a Elaine, para que ela fale um pouquinho sobre essa questão de como é o público que, a, que, que o Oxe com as suas oficinas, atinge. Né? Se tem essa segmentação. É, então, é, é até interessante essa pergunta, porque isso acontece mesmo. né é, Eu vejo que é, na, na arte, eu, eu vejo... O que eu tenho hoje de alunos, alunos assim, é, virtuais é mais menina do que menino. Então, na arte, principalmente, né porque eu não, não, não, sei, não sei entender por quê, mas sempre tem mais meninas do que meninos. Né? E aí a gente percebe que na ciência parece que isso se inverte, né? É, a ciência traz mais meninos aproxima do que meninas, mas eu acho que nós estamos num tempo em que essas coisas vão sendo modificadas, aos poucos elas estão cada vez mais sentindo que é tempo de abrir, de ampliar, né, e, e não ter mais contextos entre meninas e meninos, é, era, é muito ruim, eu tenho dois filhos, eu e Celso, né, nós somos casados e temos um casal de filhos, já jovens, uma com 16, outro com 25, 28, então já já já, já estão passaram da, da, da parte da fase da criança né mas era muito ruim quando a gente chegava num, numa loja ou num lugar, tinha coisas separadas, cor-de-rosa para meninas, azul para os meninos. e tudo isso minha filha sempre questionava muito porque o pensamento dela sempre foi muito crítico. Né? E nós sempre estimulamos que não aceitassem as coisas simplesmente do jeito que elas estão, mas que sempre perguntasse por que, que é assim. Né? Então, eu acho que a gente tem que modificar isso, nós, como educadores, como artistas, e rompendo isso. Né? Tem um provérbio africano que diz: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Essa aldeia ela pode ser virtual, essa aldeia pode ser presencial, ela é no programa WASH, o que nos encantou no programa WASH, e com toda a generosidade... Foi porque, mesmo assim, na fase adulta, nós não tínhamos uma relação com cientistas, não, não tínhamos uma relação próxima. E aí a gente vê o Will, nós somos a ciência, e aí a gente vê o Victor Mamana com essa generosidade toda, de um pensamento científico para todos, né? E, e, e ele mesmo, e a própria Lani vai nos mostrando, vai nos mostrando, mas vocês também têm muita ciência e tecnologia no que vocês fazem. E aí, quando a gente vê, por exemplo, Bola de Meia tem um... um um programa, um, um cantinho que chama Barraca da Trocaria e Barganharia, então é, uma, é um lugarzinho que a gente organizou e as crianças geralmente que fazem a gestão disso, para não estimular o consumo, para o contrário, estimular a economia solidária, né, delas de, de trocarem entre elas, isso tem sido muito legal. Então, hoje já não posso dizer que a grande maioria que chega até aqui são de meninos e meninas. Na música, o Celso bem coloca isso, né? Mais meninas, talvez não for os meninos, não foram estimulados ou pensaram com uma forma de diminuir o trabalhar com arte e cultura, como se fosse algo menor. Isso acontece também na, na questão da criança. Todo mundo, é, é, alguns anos atrás, diziam assim, ah, aqui não é lugar para criança. Ah, você come para lá, não pode aqui, não pode comer, só, só os adultos que vão ficar aqui. Né? Ou, ah, vai brincar, vai, mamãe e papai estão tá falando uma coisa muito séria. Ué, mas brincar não é sério, é sério, brincar é coisa séria, brincar é como se fosse o um trabalho para nós adultos é o trabalho para a criança, é onde ela ressignifica né, todo o seu pensamento crítico e sobre o mundo. Né? E, então, nós precisamos deixar brincar. Brincar não é um, algo menor, né? é, é algo muito importante para a criança. Para a gente ter uma ideia, até três aninhos de idade, a criança desenvolve 50% do seu cérebro né, cognitivo. Imagina como isso é importante, essa primeiríssima infância. Tudo ela está absorvendo, tudo ela está captando, né? Então, nós temos que ter esse olhar, né? E ir rompendo o que é de menino e de menina e pensar numa sociedade mais humana, onde agora nós vamos falar do todas, todos, todes, dos cis, dos trans e o que vier, né? É ser humano, é criança e está descobrindo o mundo. Isso, para nós, é o mais importante. Uau, eu não consigo acrescentar nenhuma vírgula no que você falou. Posso, <risos> posso votar em você já que já. <risos> eu, eu queria saber se você vai vai sacar uma flauta daqui a pouco também. Tem pensado. Flauta, pode. pode, pode é, é, é vírgula é muito é difícil. Pode deixar. Ah, então tá é bom. Elaine, agora talvez de falar que é essa questão como ela é tratada dentro do projeto Oxe e assim e como você estimula. É, a, a diversidade dentro desse projeto que é tão importante né a gente quer ver a diversidade acontecendo em todas as áreas da sociedade é Will, essa questão ela é muito séria né e, e, e, e histórica né a gente estimula as meninas e os meninos sempre mas tem umas dificuldades também que passam pelas questões sociais, assim, a gente percebe, muitas professoras é, encontram as meninas para poderem fazer a iniciação científica, é, a gente também, e às vezes elas não podem sair, porque tem que ficar cuidando da casa, dos irmãos, então não é só uma questão de é, eu querer, é questão de ter condições para isso poder acontecer. Então, a gente tem que romper com isso e dar condições iguais para as meninas e os meninos, né? E as meninas, logo muito cedo, já vão também assumindo as tarefas de casa, do cuidar da casa, do irmão, né? A gente está é, percebendo isso, quantas educadoras vêm conversar com a gente, ou tantas... É, Adolescentes falam, olha, eu queria, ou já entraram no programa e já tiveram que sair porque tem que ficar cuidando é, dos seus irmãos, cuidando da casa. E aí tem que ter essa ação articulada para garantir esse direito também, né, das mulheres estudarem, né, a gente já está em, a sociedade já, já, já demonstra, nós mulheres são mais de 50% da população e nem por isso estamos nos espaços, né, como deveria estarmos, ainda, é, ainda há uma diferença, isso não é só com as crianças, né, há uma diferença ainda, é, que seja de remuneração, de trato, de reconhecimento, de políticas, e tem, a gente tem que refletir até que ponto é, porque não é só a escola que educa, né? a sociedade educa, em casa educa, até que ponto a gente também não está contribuindo para manter essa situação, até que ponto a gente é, não está educando em casa para que só as meninas ficam cuidando e os meninos não. Né? A gente tem que mudar a postura e, e fazer esse diálogo, né? não é colocar meninas e mulher ou contra o homem e vice-versa, é buscar esse encontro para a gente superar essas barreiras, porque né, é, a inteligência é comum, a homem e a mulher, né? e a gente precisa criar essas condições para romper isso. Tem vários programas, ações que estimulam, aí, que estimulam essas iniciativas, mas ainda tem que mudar essa cultura também. Né? Temos que romper com esse patriarcado. É, aos poucos a gente vai atingir se tudo der certo. É, a gente pretende sempre pensar e produzir conteúdo baseado nesse respeito mútuo, independente da, da escolha de credo, opção sexual, isso aí tanto, tanto faz, né? A então inteligência... Podemos... Oi, pode Desculpa. falar. Não podemos deixar que parece que é, assim, que é uma questão de gosto da menina ou do menino. Exato. Sabe? É uma questão de criar condições para isso, né? E, e, e também desmistificar, né? Parece que a ciência é uma coisa de outro mundo, né? As matérias exatas também, né? Por que, que tem mais mulheres na licenciatura do que homens, por exemplo? Né? Então, são reflexões que a gente tem que fazer e, e ir rompendo isso. Legal. Pode falar, me pode me falar dizer, na fala da Elaine, fala, tá? é, que, que alegria que é poder trabalhar no programa Osh, com essas escolas que, que foram citadas, com essas cidades que foram citadas aí, né, o pessoal do Panico, assim, que é um grupo de educadores mais sensíveis, né, a essa nova geração, a esse novo tempo, e assim, o que a gente sabe é, que, assim, tudo muda, né, a única coisa que é permanente é que tudo muda, então, assim, nós também temos que mudar, né, com esse novo momento que se passa, e aí eu quero deixar um recado muito, assim, de amor para esses educadores que estão aí no front, né, todos os dias e eu quando era pequena meu sonho era ser professora ser professora era algo assim maravilhoso né era de uma dignidade né e isso foi diminuindo parece não as mulheres foram fazer magistério as mulheres foram fazer pedagogia porque é uma faculdade mais simples não não é mais simples por ela passam todas as profissões desde o cientista o doutor todos passam pela educadora pela professora né então eu deixo um recado aí para as professoras Assim que olha, o mundo não seria melhor, né, ele só é um pouco melhor porque vocês existem, e as crianças também, não fiquem tão apavoradas, né, estamos juntos, vamos conseguir superar essa pandemia, crianças, vamos ouvir muita música, vamos tocar, vamos explorar esse mundo, criar formas melhores de viver nesse planeta, né, que se tem uma coisa importante é essa consciência, o Leonardo Boff sempre fala disso na Carta da Terra, que eu super recomendo eu devia fazer parte de um plano curricular começar pela casa da terra né que ele nos dá essa dimensão de que somos todos da mesma família que é a humana e moramos na mesma casa que é a terra que é o planeta terra então quanto a gente precisa cuidar desse planeta terra né cada dia mais né e com com sensibilidade, sejam homens, mulheres, pessoas sensíveis ao que a natureza nos dá tão generosamente todo dia, né? Tem razão. <risos> Está aquecendo, tá aquecendo o aí Já que eu estou só aguardando. É, a gente pode fazer uma, já que é brincadeira, já que é lúdico, né? A gente, a gente tem, tem aqui a flautinha que chama flauta doce, né? É, ela tem açúcar? Não, não, não é. Não é doce, é doce porque era feita de madeira de bacieira, por isso que ela... É, né? Ah, e aí é o seguinte... Conta esse, esse caos melhor aí, Celso? Todo mundo que vai querer saber, pô. Sim, é, Não, a flauta doce, é, ela, ela chama flauta doce porque antigamente ela era feita de, de, da madeira da macieira. Ai, por que isso que é chama doce. flauta doce. É. E aí tem uma coisa que é legal, que ela tem família. Eu não tô vendo a, a câmera direitinho, ó. Essa aqui é uma flauta doce também, Ai. só que maior das duas ah, agora deu para ver. E aí a filhinha. E aí, antigamente era feita de madeira, agora é feita de plástico. E o pessoal acha que essa flauta aqui é de brinquedo, mas é uma flauta de verdade, que dá para tocar até uma música assim, ó. Dá para tocar a música de verdade, não é, uma, não é, não é brinquedo. Aí tem algumas pessoas que para brincar mais ainda com a flauta, toca duas bodas. Ah, o não tô. Ah, é isso. Não, deixa para depois. eu não sei. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu tô Eu tô pensando assim, nossa, como é que eu vou como é que eu vou lidar com essa turma tão talentosa, cara? Vocês, vocês do Bola, o pessoal do Osh, é muita areia pro meu caminhãozinho, tá louco. Eu tava, é. eu tava falando, só, só, só, pra, só um detalhe, né? eu tava falando é, das coisas dos, dos tamanhos, né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho dois tubos diferentes, né? Do tamanho, aqui, aqui, aqui é melhor. Dois tubos diferentes. Aí cada tubo tem um, um, um som, ó. E aí, a gente vai fazendo som com tubos. Pura né? ciência. Olha Pura o ciência. tamanho disso, gente. É diferente. <risos> e vai. A gente vai brincando dessa forma e aprendendo notas e aprendendo música. Bom, brincando. gente, vocês que estão nos assistindo estão tendo uma pequeníssima amostra da qualidade das coisas que são por vir. Tá, então... <risos> Mas é, imagina quando a gente juntar todo esse tempero numa coisa só e colocar pro o mundo, que é o que merece mesmo. É, Elaine, é, quais são as suas expectativas para além da lógica do orgulho do que do que a gente propõe fazer? Mas assim, o que você acha que vai acontecer com o projeto é, do lançamento do programa em diante, né? Que é que é, a gente vai ter vai ter muito tempo ainda para para poder trabalhar e produzir coisas desse tipo. A expectativa é a melhor possível, né? A gente está fazendo com tanto carinho, com tanto amor, e poder levar esse conteúdo de ciência, cultura, cultura da infância, de poder encontrar mais parceiros, parceiras, né? De gente que queira colaborar com, com o projeto, com o programa, para que a gente... É continue disseminando isso né a gente continue popularizando a ciência cultivando a cultura a cultura do bem comum do brincar do bem viver então são as expectativas são as melhores que a, a gente é, tem trabalhado a partir de adesão né das escolas do, das instituições e que essa rede né que essa nova ferramenta também é, possibilite a gente chegar em vários outros locais que a gente ainda não conseguiu, né? E que venham mais apoiadores para o programa. Eu tenho certeza que tem muita gente por aí, tem várias instituições que estão fazendo e que tem muita contribuir com a gente, com bola, com nós somos, né? Então nós somos. Nós somos isso tudo, né? Verdade. É, bom, gente, é, tá quase chegando no final. É óbvio que vocês vão terminar com uma música, não a dúvida nenhuma, porque é, é para segurar a audiência. <risos> eu, algumas coisinhas eu aprendi 20 anos de televisão, de, de, de carreira televisiva. né? É, mas quais são as expectativas do Bola? E assim, eu, assim, eu, não, agora, sem brincadeira, vocês são de uma qualidade e o Osh também de uma qualidade que tem tudo para explodir, tá? Não é a questão de... É, da mídia não, mas assim, a mídia ela tem essa força de, de colocar o que está guardado para mais gente. E, e quanto mais a gente colocar isso daí, mais gente vai ter acesso a essa quantidade de coisa boa que está por vir. Quais, quais são as expectativas de vocês, é, Celso e Jacques? É uma, uma coisa que está sendo importante para a gente, que é legal, é o quanto que a gente também está se reinventando e, e, e aprendendo, né? E é, isso é, é muito, é muito é, gratificante, esse aprender, aprender a, a, a fazer de novo, porque a gente acaba ficando jovem de novo, né? a gente já está há 30 anos, parece que a gente está começando, né? Então, dá essa jovialidade na gente, e a gente consegue ser jovem de novo, porque é o um reaprender total, principalmente nesse, nesses momentos agora de pandemia. Enquanto a gente fazia as nossas lives na escola, ao vivo mesmo, né? a gente está fazendo as lives via internet, então é, ter que lidar com as tecnologias, isso está sendo bem é, gratificante no sentido assim, quer dizer, a gente está tendo que se reaprender, se reinventar, né, enquanto linguagem, né? E aí, isso é importante. E aí, eu quero fazer um agradecimento em público, porque o Will é um dos incentivadores para nós, né, aqui no Bola de que sempre, sempre fizemos as coisas muito presenciais, a gente quer as crianças botando a mão na água, no barro, brincando de carrinho de rolemã, subindo na árvore, descendo é, no balanço, a gente quer muito ver isso tudo acontecendo, mas o IO, o Procópio, o pessoal do Nós Somos a Ciência, o Programa Wash, o Victor e a Elaine, incentivadores incondicionais desse processo de passar isso do presencial para o digital, o virtual. O Programa Osh rapidamente conseguiu se adaptar, e aí a gente super parabeniza, porque num, num momento de pandemia como esse, o Programa Osh vem ser um alento, sabe? Ele vem ser esse lugar que eu posso deixar a criança, que eu posso falar para os pais dos meus alunos, olha, deixe lá na frente, é, escutando o que tem, porque eles vão aprender muito. E para nós também, a gente está cada vez mais... É, é, assim, aprendendo o quanto que esse mundo virtual, ele é importante, ele acessa, ele comunica, ele aproxima pessoas de tantos, tantos lugares tão diferentes e com sabedorias e fazeres tão, tão importantes e potentes para a mudança desse país, né? Então, parabéns, Programa Wash, os apoiadores, né? E quanto mais apoiadores, melhor, porque ele sabe que isso vai chegar cada vez mais, onde tem que chegar, então, a gratidão mesmo ao Semadenha, ao Vitor, aos professores, às prefeituras que são parceiras, aos parlamentares que estão aí sensíveis, não importa, né, é, é um algo suprapartidário, não importa esse ou aquele, e sim é uma política de Estado, com I maiúsculo, né, que, que pretende ficar. E eu, e eu, assim, cada vez mais estou percebendo que nós faremos algo presencial, mas esse virtual também tende a ficar, né? Então muito agradecido Will e ao nós somos a ciência ao programa hoje. Imagina, olha gente, é, chegamos a uma hora de transmissão, né? Uma hora e dois minutos, com passa muito rápido, né? A gente nem percebe. Tem muitos muitos assuntos, mas assim eu queria muito que todo mundo que tivesse assistindo a gente, que aguentou assistir a gente até o final, tivesse a oportunidade de acompanhar sábado eu tô sendo militante do negócio é isso que tem que ser sábado às 19 horas ciência e cultura vamos brincar você vai ter a oportunidade de ter contato com o um mundo que não é que não existe mas que a gente conseguiu compor da forma humana que a gente enxerga as coisas né então você tá do outro lado da tela vai ter a oportunidade de trazer seu filho assistir uma coisa bacana, é, é poder fazer uma atividade científica, fazer uma brincadeira, ouvir arte da melhor qualidade, é, ouvir educadores das melhores qualidades, um, um beijão para Tati, um beijão para o Procopio que ajuda muito, Wagner, gente, eu não quero nem, eu não posso nem ficar citando aqui que eu vou ser muito injusto e é, parabéns para Elaine pela iniciativa, Elaine. Você foi a agregadora de muitos mundos e ainda é e será sempre uma grande referência para todos nós. Obrigado mesmo, tá bom? Gratidão, você aí, o Will, nós somos, a toda a equipe que está trabalhando nessa, nesse projeto, nessa construção, o Rocha é feito a várias mãos e seguimos juntos. Um então, beijão. Tá. Gente, com produção de Rafael Procópio. É, assessoria de imprensa de Denise Pereira, enfim, mais um monte de gente. Muito obrigado pela transmissão de hoje. E Celso, manda brasa! Boa, Rede! Um beijo para todos do Bola de Meia! <risos> Parará, parará, eu hoje e saí por aí E descobri como as coisas são E tudo que eu vi não era igual As cores são diferentes, os pensamentos são diferentes E a gente é diferente, e a gente é diferente E o que temos de igual? é o coração que bate assim Coração que parte sim. Paz. Muita paz. Muita paz. Valeu, gente. <risos>